E aí, gente profunda, assim como 2020, 2021 foi um ano super desafiador. Nós estamos praticamente há dois anos dentro de casa, perdendo pessoas queridas e tendo que lidar com essa instabilidade que aconteceu na pandemia. Com isso, tudo que a gente quer para o ano que vem é um ano iluminado, abençoado, que a gente possa sair, ver gente e realizar todos os nossos sonhos, as nossas metas. Então, eu trouxe três plantas aqui que podem te ajudar nesse processo para você entrar 2022 com a vibe super alta. Fica comigo, que eu já vou revelar quais são essas três plantas. Solta a vinheta, pessoal! O ano que vem, 2022, é um ano onde a gente vai estar muito presente para as relações pessoais, as relações interpessoais e para curar essas relações. É um ano que traz essa vibração, que traz esse tipo de energia. E eu acho que a gente quer voltar a se relacionar com as pessoas né, de uma forma mais próxima, mais presente. Muitas pessoas ficaram um ano praticamente sem ver os pais, sem ver os avós, porque ainda não tinha vacina, estava todo mundo esperando né, por esse momento que agora, graças a Deus, está um pouco mais tranquilo. Então, uh, tudo que se passou dentro de nós né, foi, teve a ver assim, com muito enfrentamento. Nós tivemos que enfrentar nossos fantasmas, nossas dores, nossos medos. A gente precisou aprender a conviver com as pessoas da nossa família, porque teve que ficar todo mundo em casa. Né? Então, a convivência foi maior e os conflitos também foram maiores, muitos casais se separaram na época da pandemia, muitas pessoas descobriram que não gostavam tanto assim dos filhos, e eu tô falando sério, as pessoas né, se comunicaram conosco, falaram isso, porque numa rotina normal as pessoas não conviviam muito com os filhos, era mais no final de semana, porque durante o dia trabalhavam, ficavam longe, e quando começaram a conviver mais todos os dias, tendo que trabalhar em casa com as crianças por perto, o grau de paciência foi diminuindo. Muitos pais tiveram que atuar como professores, né, sem ter o mínimo jeito para isso, ajudar com os temas de casa. Então, foi muito desafiador em muitos níveis. Foi desafiador para os profissionais de saúde que tiveram que se dedicar num nível nunca antes visto, né, como se fosse uma época de guerra. Muitos arriscaram suas vidas, muitos se foram né, lá no início da pandemia porque não tinha vacina, não tinha proteção. Então, muitas e muitas pessoas sofreram, né, principalmente com a perda de entes queridos. Eu perdi algumas pessoas assim, muito queridas na minha vida e confesso que não me recuperei totalmente ainda. Mas tem três plantas né, que podem ajudar o, o teu 2022 vai ser um ano melhor. Está todo mundo esperando muito por esse ano, por um ano de recomeço, por um ano de aceleração, de crescimento pessoal, de crescimento profissional, de crescimento em todos os níveis, por voltar a, a experimentar a vida com outro sabor. E eu acho que o grande aprendizado, a grande lição né, que a gente tira de tudo isso, desses dois anos de pandemia, é que a gente às vezes reclamava de barriga cheia, eu acho que o ser humano nunca mais vai ser o mesmo depois de ter passado por isso, porque vai aprender a valorizar as coisas simples, as pessoas que ama, estar perto delas, né? e parar de colocar seu foco em outras coisas que não são tão importantes assim, né, que a gente tinha como importante, mas que não são tão importantes assim. Então eu vou falar sobre três plantas né, que vão te trazer felicidade em 2022 e vou falar de cada uma delas especificamente e do que elas são capazes de fazer para você. Então nós temos o cravo da Índia que você pode colocar na sua ceia de ano novo, ok? O cravo da Índia não é difícil de colocar, né? você pode até decorar uma maçã, colocar uns cravinhos na própria maçã, na própria fruta, na laranja. Você pode colocar eles espalhados em cima da mesa, porque o cravo é uma planta bonita, né? Que traz uma energia boa, né? Ele é muito usado em simpatias de ano novo. Então, o cravo, ele vai ajudar a estimular a concentração. Ele aumenta a sua capacidade de concentrar a energia para materializar caminhos. Então, o cravo ajuda a usar a energia mental para realizar sonhos, para realizar objetivos, ok? Ele abre a mente para enxergar o todo, então ele dá uma espécie de visão além do alcance para que você consiga enxergar aquilo que você não está vendo. Ele ajuda a estabilizar a mente com um nível mental acelerado e de alta frequência. Então, ele deixa a sua mente aberta a novas ideias, criativa, cheia de ideias, mas uma frequência boa, né? sem ficar muito doido, muito acelerado. Uh, estimula a busca interna de respostas para as suas dúvidas. Então, o, o cravo é uma espécie de oráculo que ajuda a responder as dúvidas internas que você tem. E gera clareza nos pensamentos e senso de observação aguçado. Então o, o cravo ele ajuda a clarear né? o que a gente está pensando e deixa a sua mente funcionando numa frequência elevada de maneira que você consegue captar e entender coisas que ninguém entendeu ainda. E a segunda planta, então, para colocar na nossa sede ano novo é o gengibre. O gengibre que é tão conhecido, né, por todo mundo e é uma delícia, muito usado na culinária japonesa. Ele ajuda a criar simpatia nos relacionamentos, alegria, amorosidade, doçura, intimidade e companheirismo. Então, se você quer um relacionamento novo para 2022 ou melhorar o relacionamento que você já tem, relacionamento amoroso, se você quer melhorar o relacionamento com a sua família, com seus amigos, né? Se é uma pessoa mais. Uh, que tenha mais disposição, assim, para fazer novas amizades, que esteja aberto, né? A se relacionar com pessoas novas, o gengibre pode te ajudar muito. O gengibre elimina o mau humor nas relações, né? Então. Tem gente que tem ranço de gente. Ah, eu não quero ver gente, não quero me relacionar com ninguém, não quero chegar perto, tô, tô cansado de gente, de não dar certo com ninguém. O gengibre ajuda a eliminar isso, né? Ele traz, então, essa alegria nas relações, eliminando o mau humor. E ele traz simplicidade para resolver problemas com o parceiro. Então, tem um problema para resolver com seu parceiro, o gengibre vai simplificar. De uma forma simples, ele vai ajudar a resolver. E a nossa terceira planta, todas essas plantas, gente, estão no livro da fitoenergética que reuniu né, 118 plantas e todas as propriedades fitoenergéticas delas. A fitoenergética é um sistema de cura natural que catalogou na natureza 118 plantas e onde elas atuam no nosso emocional, mental e espiritual. Né? Elas atuam no físico também, mas de uma forma mais de amenizar. Né, efeitos colaterais, de amenizar dores e, e, e problemas que já estão no físico, mas a fitoenergética ela vai mais fundo, ela vai profundamente na nossa alma, tratando mágoas, raivas, decepções, estresse, problemas né, que a gente encontra, aí problemas emocionais que a gente encontra pelo caminho. Então, o gengibre está aqui, tá aqui, o cravo da índia também, e mais todas as plantas catalogadas pela fitoenergética. Se você quiser saber como adquirir o livro, é só clicar no link aqui da de descrição, tá bom? Então, a terceira planta é a manjerona. A manjerona é um tempero super conhecido, que a gente coloca no feijão, a gente usa ele como tempero, tá? O que, que a manjerona faz? Ela traz a sensibilidade de perceber os outros à sua volta, ajuda a tornar-se solidário ao sofrimento do próximo, ela cria um espírito de equipe, Incentiva o trabalho em equipe e ajuda a respeitar a opinião dos outros e viver em paz e em comunidade. Olha que coisa maravilhosa essas três plantas. A manjerona é um tempero super conhecido, né? Que a gente coloca no feijão, a gente coloca em saladas, né? A gente tempera, faz temperos né, com manjerona, temperos assim que eu digo compostos, né? misturados com outros temperos, com manjerona junto, porque é uma delícia o cheirinho dela, o aroma que ela deixa nas refeições, então é bem fácil de encontrar. Cravo da Índia, gengibre, manjerona, você encontra em qualquer supermercado, em qualquer lugar, é muito fácil. É, as formas de uso, então, você pode colocar essas ervas na mesa da ceia do Ano Novo ou até mesmo colocá-las no cardápio, né? então usa a criatividade. Por exemplo, no Ano Novo existe uma tradição de fazer lentilha, dá para colocar manjerona na lentilha. Dá para fazer um chá e colocar cravo da Índia, né? Para servir para os seus convidados a sua ceia. E o gengibre também dá para colocar numa salada, né? Dá para usar ele para fazer algum tempero também. Tá bom? Então, no nosso livro de fitoenergética, você encontra todas essas plantas. É só clicar aqui na descrição do vídeo para adquirir o seu livro. Ou então os produtos da fitoenergética, os sprays que a gente tem na loja os incensos e tantas coisas boas que tem por lá. É, e para você saber mais sobre a tem um artigo aqui na descrição do vídeo, porque é muito importante né, você conhecer o verdadeiro poder que as plantas têm. Às vezes a gente trata apenas como um temperinho, mas ela tem poderes que vão muito além disso. E se você tiver sintonizado com elas, você vai ter mais saúde, mais alegria, mais prosperidade e mais conexão na sua vida pessoal. Tá bom? Um grande beijo para você, um feliz ano novo. Muita luz e até o próximo vídeo.